Pessoal, estou com mais de volta, mais com mais um vídeo, galera. Eu tentei arrumar o um Minecraft, mas não consegui. Não era o erro de atualizar o drive, galera. Era o erro tipo que eu tenho muita pouca memória de placa de vídeo. Então, eu não vou poder jogar nesse mês. Mas para mês, eu acho que eu vou estar. Então, galera, não então galera, vamos lá, então fazer o nosso web <risos> vamos pensar uma coisa aqui numa web uma coisa legal hum, deixa eu pensar vamos lá, vamos lá vamos lá tipo assim galera o rablete que eu ia jogar com vocês agora tá uma merda não sei mas vamos entrar em outro tablet que tal tá, né vamos trocar de rablete <risos> e não é não isso aqui não é jogo, tudo uma piada. <risos> hum, vamos tentar agora. Hum. Eu quero um, um rablet Isso, vamos lá. Então galera, eu não tenho, então vamos se registrar. E lá é no programinha Besta. É uma raiva. Uh, uma raiva do caramba mas vamos criar aqui pra ser mais feliz eu sou mulher né então você coloca não coloca o teu mês de verdade um, o ano também não galera que não vai deixar você jogar então vamos lá o nome do rabo eu vou colocar meu nome mesmo né o oh, caramba Não é decadência, tá, gente? Mas eu acho que não vai combinar comigo, não, né? É, não vai, não. Então, vou colocar a Rafaela. Rafaela. Rafaela. Legal, né? Um, dois, três, cinco, né? Se quiser me adicionar, pode me adicionar aí. E não me leio muito, tá? Uma senha bem legal pra quem uhum. Coloca a senha que você quiser aqui, né? E pode dar certo, você aceita os termos E aperta continuar Se alguém tá compondo O meu nome, Rafaela Né? Eu só tô fazendo, galera, este vídeo aqui Então, galera Como vocês estão aqui, eu sou mulher Apertar um qualquer um aqui que é melhor, e aqui ó, galera. Ó, bem aqui eu não sou boa, não. Ai, ai, ai, ai, ai, boa e tudo, mas ó, ó, ó, bem aqui embaixo é você escreve o que que tá pedindo aqui, né? Você vai ver o meu bebê. Oh, olha, já tá escorneado. V, B, V, N, G, N, né? Beleza, aí vocês apertam aqui. não ah, sou muito bom aqui, ó. Aperto em pronto. É, eu vou apertar em pronto. Vamos esperar. Eu acho que esse jogo é muito, muito podre eu poder não galera é muito ruim tipo assim de entrar né não sei se eu nunca entrei vocês apertam aqui ou aqui eu prefiro aqui então vamos lá então vamos lá galera Tá tocando uma música aqui, que raiva hum. Então ah, Nem escuta galera Tá travando essa música Que bom que tá travando Tá travando essa música aff. Então mas você fecha, não fecha nem o que você vai precisar. Epa, apertei que não era preciso. Que merda. Vamos fechar essa aqui. é multi. Entrar nesse aqui. Né Aí tá uma mensagem aí que todo mundo quase. Calma aí, Rablet. O hotel está carregando. Aff, essa piadinha não foi muito grande. Maldito. Ai, ah, então vamos esperar aqui. Cara, começa é cada musiquinha podre aqui, que eu não sei onde que tira Entende? Nossa, esse jogo parece que tá uma porcaria hoje, hein? Aquelas pessoas que jogam, galera, desculpa Galera, por favor, eu tô pedindo pra vocês não apertarem aqui Qual é? Tá, porque é vírus e pode entrar muito vídeo pra você, ó Esse daqui, ó Não apertem Entendeu? Não apertem Olha como que ele carrega né Rafaela, bem vindo Eba, que bom Obrigado, eu gostei muito Então vamos lá Carrega rápido tá tocando uma música aqui é muito ridículo aqui ah, Eu não vou criar meu quarto Eu vou criar tipo assim Criar um quarto que Eu não vou gostar muito né Vamos é, Eu não vou fazer, hein, galera eu Só tô fazendo isso aqui pra nós é divertir na web Porque Muitos meus amigos aqui reclamam ele assim falando nossa, faz tempo que você não faz vídeo, E falar ah, é porque eu tô muito atrasada Tô procurando várias coisas, ideias Que eu posso fazer com vocês Então, vamos lá Eu quero muito VIP, clube de VIP Eu quero VIP <risos> Eu quero Gente é zero Zero um, paga nada. Eba, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos aproveitar esse preço e, se, se, e nos escrever várias vezes Aí galera, vamos Eu vou zoar, eu vou zoar não, eu vou zoar Não galera, vamos trollar alguém aqui Vamos trollar, vamos trollar galera Não quero muito trollar agora Vamos lá trollar Vamos lá trollar como louco aqui uma, uma, uma. Deixa eu criar um quarto aqui <risos> Vamos lá criar um quarto Vai, vai, vai, vai Vai Parece aqui Criar um quarto pequeno, né Que pode ser, assim FTP, não, muito feio pra caralho, velho Então, vamos colocar o que? Deixa eu pensar Olha Deixa eu pensar, pensar Hum, já sei, nada aqui você escreve o nome do seu quarto aqui, ó, galera, ó. Você escreve aqui, ó. O nome do seu quarto, ó. Ó, tô aprendendo, galera, ó. Ai, cara, eu não sou muito boa nessa linha aqui, ó. ó bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Então, mais um lá. Vou colocar teste. Né? Um teste. Nossa, galera. Tá é muito leo desse jogo pra caralho nossa que coisa ruim pra caramba ela demora pra caralho velho a ah. pronto eu posso escolher minha fala tipo que ó minha fala bem aqui ó escolher bem um, uma foda-se aqui ó uma foda e bem aqui, ó, galera você pode falar Falar, entendeu? Falar Aqui, ó Você pode falar Mas você, você não precisa apertar Você não precisa apertar em fale Entendeu? Você não precisa apertar em fale Então, ó Solta Enter Enter Letra horrível, da galera? Desculpa Enter só apertar enter tá bom aquelas pessoas que não sabem que é enter são vão se fuder de capeta cara cara que isso não carrega a ah. que raiva mano que maldito Ai, esse jogo tá uma bosta pra caralho velho ela não carrega Vamos entrar novamente eu não tenho nenhum amigos aqui parece seus amigos galera Ai, finalmente aqui, como que está a nossa bonequinha, a Rafaela? Né, Rafaela? Você tá muito feia, Rafaela, pra caralho. Ninguém vai conquistar. Você não vai conquistar ninguém desse jeito, Rafaela. Então vamos arrumar a Rafaela. Como que eu gosto, né, galera? Eu sou muito boa de preparar mulher. Não vou fazer ela normal, não. Não vou deixar ela normal, não Vou achar como ela mendiga Ah, tá, galera Não vou deixar ela mendiga Eu quero que ela seja o super astro Vamos trollar, meninas Fingindo que você é lebisga Né, galera? Que merda de maldição Tá bom Mas tá, vamos lá Escolher uma cara Lebone aqui Muito bom. lebonha Tipo falou comigo né tipo sou nova tio não importa tá vamos lá vamos lá vamos lá brincando com a galera então tá vamos lá ela tá muito suja pra uma pessoa né ela vai encontrar ela vai trocar um cavaleiro galera não Reclama da minha bonequinha aqui galera que eu tô tentando o meu maior possível ah, meu maior possível oh. Libisga, ela não vai ser libiziga galera, mas vou amar ela como me, medonha é medonha, é medonha, medonha muito low deixa eu escolher outra cor de cabelo porque tá horrível esse cabelo a cor do cabelo não a cor de pele então vou colocar essa cor de pele pronto, tá maneiro agora Vamos colocar agora o Alckmin de VIP lá, HC por acaso. Ah, vamos colocar qual de HC? Que merda! Parece aqui! Ah! Ah! Tá todo bugado. Que isso! Que merda, velho! Ah vai cagar, tio eu preciso ali ali o zóio que eu preciso, galera. Aí tá muito estranho assim, né galera? Mas eu coloco um default. É agora tá sujida. sujida. <risos> parecendo uma pessoa humana. Mas galera, eu vou fazer um troll com todo mundo. <risos> Malditos. Pessoas que não gostam de rabled galera, não me importo. Tô fazendo aqui este vídeo só pra aquelas pessoas que me pediram muito pra fazer Porque tem medo de entrar nesse programa e eu não tenho Porque eu... É muito fácil, muito fácil de entrar, então... Vamos lá Vamos colocar uma roupa bacana, né? Uma roupa super bacana uhum. Uma vermelhinha Hum, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Cadê? Cadê, cadê, cadê, cadê? Que merda! Não é bom. Cadê? Que maldito! tudo tô do bando de capeta, tio Cara, tá muito bugado, gente Não vai dar um lag Aí, olha aí Coisa louca Mas eu quero um, eu acho que tá aqui em cima Isso, tá ali embaixo Eu vi, passou por aqui Cadê? Oh, não quero essas zobinha de gentia, não Cadê? Eu quero VIP Oh, passou, virou Essa, vamos colocar Essa aqui logo, né? Era preto né? O Preto... Vou colocar agora... Opa! Nossa cara, a galera tá uma porcaria hoje o jogo... Que isso... Aí, que bugagem velho... Não... não perdi muita população por causa disso... Vamos tentar conquistar várias pessoas, né? Acho que eu não conquisto nenhum. <risos> eu tenho várias pessoas, galera, que eu prometi que eu ia fazer várias coisas. Tá, mas eu tô muito comprometida. Comprometida a fazer mais um. Esse vídeo aqui. Deixa eu achar meu shortinho. Cadê o shortinho? Que eu ia pegar o shortinho Ah, esse shortinho aqui, galera Ô oh... É Epa Não Tá horrível Tá horrível Nossa, tá muito horrível Olha aí isso não tem nada de fashion Não tem nada de fashion Deixa eu colocar isso Ah, é macho Isso é macho Não muito macho, muito macho, velho não, não, É, ficou melhor assim, né? Não, ficou melhor não Tô com mais raiva ainda Tô, tô, tô, tô, tô, tô Tô, tô, tô, tô pelando de raio Vou Pegar esse shortinho aqui Oh, por favor, olha A Gente, vai dar uma bugagem pra caralho aqui Ai, que merda. Eu quero pegar o preto. Deixa eu pegar o preto. Pelo amor de Deus. Por favor. Ah, peguei. Peguei. Opa, firmamente. Uhum. Tá fashion agora. Tá muito legal. Tá irada Ah, nossa Rafaela. Vamos, galera. Como eu... Eu tinha falando as pessoas que Não viram direito Aqui pode falar Bom Pode falar E aqui Você pode trocar Tipo, tem vários aqui, né? Não vou falar dos cara Porque é muito submetido Tipo, vou falar aqui Olá, papai, pessoal, vamos treinar Vamos treinar, olá eu, vamos lá dar um olá pro que Porque é muito falta de cação Sem dar um olá pra pessoa, né? Um olá, pronto Um olá Olha a galera vai falar bem aqui voando o balãozinho Então vamos lá Prendi Que eu tô numa festa muito... Rádio Rablet Isso É isso que eu quero Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É... Sou muito esperta agora Fecha esse negócio aqui Aí ó, um monte de gente E vamos lá Trollar várias pessoas Vamos ver a mais submetida Aqui Vamos lá, essa daqui ó, horrível Cara, que isso Ela acha que ela... Uaz, ai Esse negócio galera Vai te perturbar toda hora Quando eles mandam uma mensagem Nojenta pra caramba, velho Olha, que você não pode fazer, galera. Não passa essa merda. Ai, eu não quero ir nessa aqui. Não vou fazer agora. Valeu. Tá, vamos pegar essa daqui, ó. Vamos falar aqui. Que uma pessoa gosta dela. Isso, galera. Tô começando boa. Vamos lá, falar. Tipo, chegando falhando. Tem uma garota, tem um garoto, uma garota que gosta de você, tipo assim, né? Não um garoto, é boa. Porra, eu fui desconectada. Que é isso, velho? Aff. Por que Fui me tiraram ponto de submetido. Uma Vamos lá. Vamos uma lá. Vamos lá, vamos lá procurar. Vamos no restaurante que é mais calmo e mais romântico para a pessoa, tipo a pessoa ficar mais apaixonada. Legal, né? Vamos falar para quem? Uma pessoa solteirona aqui. Não, vamos para outro lugar. Ai, eu fui em outro lugar que me Vamos falar pra essa mulher horrível aqui, MC Anitta, vambora Vamos falar que alguém tá apaixonado por ela Isso, vamos lá, vamos lá, vamos, lá. vamos enganar aqueles canários Canários, canários Legal vamos lá. É, cadê aqui, ó, ela MC Anitta, vamos lá falar com ela, MC Ô, oh, cara Quero falar com ela isso. Eita, pega Isso Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tem Um garoto que gosta Você Beleza galera Então eu tenho que, esse vídeo tá ficando muito longo Então Obrigado por assistir e me hum... Se inscreva-se, compartilhe É partem com você, favorite E valeu